18 dicas de exercícios para você fazer em casa com total segurança, mas antes tem que ter sempre a liberação do seu médico, isso é de suma importância. E se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, já dá esse joinha, vai lá e se inscreva. Assim você não vai perder nenhuma dica que são colocados aqui no canal. Uma Informação muito importante que eu tenho que passar para vocês é sobre um programa, 365 dias, para quem deseja emagrecer, para quem deseja ter o corpo bem sequinho, definido, massa magra. Então, vai lá embaixo na descrição que tem as informações. Só para adiantar aqui, são 12 meses de treinamento. Além desses 12 meses de treinamento, são também... 12 meses de cardápio de segunda a sábado e a minha consultoria que você pode tirar suas dúvidas sobre os exercícios passo a passo lá embaixo na descrição desse vídeo ou nos comentários vai estar o link para você poder ter acesso. Agora nós vamos fazer a primeira dica que é para Trabalhar braços. Você pode usar a garrafa pet, pode usar o pezinho que você tiver em casa, o que você tiver. O importante é que você aprenda. Eu aqui não vou utilizar nenhum dos pesos, só vou simular para que você consiga entender e aí você vai colocar em prática, tendo sempre a liberação do seu médico. Isso é muito importante. Os pés, eles têm que ficar afastados à largura do seu quadril. Pés afastados à largura do quadril. Ambas as mãos, elas devam estar apontadas para frente. Então, ambas as palmas das mãos apontadas para frente. Você vai segurar o peso ou a garrafa PET e você vai fazer o seguinte, preste atenção. Vai fazer esse movimento aqui, ó, deixa eu ficar de lado. Embaixo, vai vir até o meio, quase um ângulo de 90 graus, e vai voltar. Vai vir até o meio e vai voltar. Esse movimento aqui. E aí você vai fazer, vamos supor, vamos colocar um número fixo, vamos colocar em 10 vezes para ficar mais fácil a sua contagem. Fez 10 vezes esse movimento, parou, agora vai ser do meio para cima, do meio para cima, para, meio em cima, meio em cima meio em cima. Fez isso 10 vezes. Aí você vai fazer o seguinte agora. Quando você chegar aqui em cima, você vai descer o braço todinho, fazer a extensão do braço e subir. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai contar 10 vezes do meio de baixo para o meio depois do meio, mais 10 para cima, e depois 10 direto. Esse exercício ele vai trabalhar bem a região dos seus bíceps e, consequentemente, você vai conseguir ter o braço mais harmonioso. Essa foi a primeira dica para você poder aprender. Aí você, depois que fizer, vai colocar lá embaixo nos comentários se você sentiu bem trabalhar os seus bíceps. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, eu sei que muitas pessoas gostam de imitar o que o professor faz, não querem aprender, elas querem imitar o que o professor faz, aí eu vou fazer uma pergunta bem direta, e eu espero que você seja o máximo, utilize a mesma franqueza que eu vou utilizar com vocês, vocês utilizem comigo aí nos comentários, há quanto tempo você malha fazendo essa metodologia de simplesmente replicar? imitar o que os profissionais fazem e você não obteve retorno até hoje. Vai lá embaixo nos comentários e coloca. Não é vergonha nenhuma, não. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para justamente pegar vocês pelas mãos, e falar assim olha faz assim que você vai trabalhar isso faz assim que você vai fazer isso não faz isso para não ter isso tá entendendo então eu tenho todo esse cuidado todo esse carinho com vocês que é para que vocês tenham resultado e eu vejo que tem muita gente que fica desesperado atrás de vídeo aqui vídeo ali vídeo ali e não tem nenhum resultado se você já foi assim ou é assim vai lá embaixo nos comentários e fala, não é vergonha nenhuma. Aqui nós não estamos para te julgar, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Vamos ao segundo, que é o agachamento curtinho. Agachamento curtinho eu vou explicar detalhadamente para você poder aprender a fazer esse agachamento curtinho. Ele vai levar um fluxo sanguíneo, bastante sangue para a região das suas coxas, aumentando com isso o, o, o, nível, o nível de vascularização, e aumentando o nível de vascularização para suas coxas, mais nutrientes vão chegar e aí você vai conseguir ter os resultados que você deseja. Você vai abrir as suas pernas à largura do seu quadril. Professor, o meu quadril é estreito, mas os meus ombros são mais largos. Então, você vai abrir as suas pernas à largura dos seus ombros, tá ok? Bem simples abriu, você vai fazer o que? Vai fazer um agachamento curto, eu vou ficar de lado assim na, na diagonal, que é para você poder ter uma visualização melhor do movimento, então você vai ficar com os dois pés paralelos, levemente ou ligeiramente apontados para fora, o joelho tem que acompanhar a linha dos pés, tá ok? Joelho sempre acompanhando a linha dos pés, e você vai fazer o seguinte, ó: estica ambos os braços à frente, Contrai o seu abdômen, olhar fixo a um ponto. Você vai dobrar lentamente os seus joelhos. Dessa forma, só vai um pouquinho, volta à posição inicial. Desce um pouco, volta à posição inicial. Desce um pouco, volta à posição inicial. Eu fiz aqui bem devagar. Bem devagar para você aprender a mecânica, que o ideal é que você aprenda a mecânica. Aprendeu a mecânica, aí você pode trabalhar um pouquinho mais rápido, como? Vai fazer a extensão do braço, esticou, contraiu o abdômen e faz só esse movimento aqui, ó. Só esse movimento curtinho, tá bom? Só esse movimento curtinho. E aí você fazendo esse movimento, se você não sentir Dores na região patelar, patela e joelho. Se você não sentir dores na região patelar, aí você vai prosseguir fazendo. Sentiu dores, para imediatamente. Ok? Fechado? Fechado. Então vamos lá. Agora eu vou trazer um outro exercício que é o afundo. O afundo reverso. O que é o afundo reverso? É o seguinte. Você vai pegar, vai ficar com os pés paralelos, a largura do seu quadril. Os pés estão paralelos à largura do quadril. Você vai jogar a sua perna direita atrás, dessa forma. Vai dobrar a perna que está atrás, mantendo a da frente sempre estabilizada. Não se preocupa em dobrar a perna da frente, só a de trás. Automaticamente a da frente vai dobrar. Volta à posição inicial. Não dá para descer muito, não tem problema, você vai fazer dentro dos seus limites. Então, ó, desceu um pouquinho, volta à posição inicial. Desceu um pouquinho, volta à posição inicial. Aí você vai virar e vai fazer para o lado oposto. Vai colocar a perna atrás, vai dobrar só a perna de trás, a da frente automaticamente ela vai dobrar sozinha, tá bom? Então você vai fazer isso daqui, subir e descer, subir e descer, somente esse movimento. A mesma regra do exercício anterior serve para esse daqui. Sentiu dores na região dos joelhos, aí você não vai fazer. E tem que sempre ter a liberação do seu médico para fazer os exercícios, seja em casa ou na academia. Vamos agora para o outro exercício, o quarto dessas dicas. Eu estou dando dicas, tá? O quarto exercício nós iremos fazer o abdominal em pé abdominal mais fácil que tem, eu já passei vários vídeos aqui no canal explicando como se fazer esse abdominal em pé. Você vai fazer o seguinte, olha só, você vai colocar as suas duas mãos assim na linha lateral, próximo à sua orelha, vai colocar ambas as mãos dessa forma. Colocou. Projeta o seu peitoral sempre à frente, que é para você poder ter postura. Projetou o peitoral à frente, agora você vai fazer o seguinte, ó, soltar todo o ar e flexionar o seu tronco. Volta à posição inicial, solta todo o ar. Tem que esvaziar a região abdominal. Você esvaziando essa região abdominal, você vai sentir na hora a sua musculatura. Faz aí, faz agora. Faz. Oh, vou ficar até de lado para você poder me acompanhar. Colocou a mãozinha aqui, projetou o peito à frente, solta todo o ar. Sentiu? Sentiu o abdômen contraído? É isso que você vai fazer agora. Faz aí, depois vai lá nos comentários e coloca. Professor, realmente eu senti a musculatura todinha do meu abdômen sendo contraído. Olha só essa dica. É aquilo que eu estava falando para vocês, vocês não estão agora imitando um profissional fazendo é, mil abdominais para conseguir sentir. Eu garanto a você que se você quiser se desafiar realmente, basta fazer 20 a 50 repetições assim, simples, colocando a mãozinha e solta o ar, contrai o máximo. Volta à posição inicial, solta o ar, contrai o máximo e volta à posição inicial, 20 vezes, é o mínimo. Se você não conseguir, claro, você vai fazer dentro dos seus limites. Mas eu garanto que vai substituir aquelas horas intermináveis de ficar com o pescoço balançando, dor no pescoço, dor na cervical, reclamando, não gosta de deitar no chão. Esse exercício é um dos mais fáceis e eu garanto a você que você vai ter resultados reais. Está gostando? Eu tô com toda a paciência do mundo, toda a tranquilidade, para fazer você entender, para fazer você sentir e aí você ter resultados reais. Vamos agora para o 15. 15, não, pro quinto agachamento. Normal, nós fizemos aquele agachamento curtinho. Agora nós vamos fazer o agachamento normal. É o mesmo princípio: pés paralelos à largura do seu quadril ou do seu ombro. Você vai determinar e você vai flexionar os seus joelhos, que é dobrar os joelhos, projetando ambos os braços à frente. Vai descer o máximo que você puder e volta à posição inicial. Descer o máximo que você puder e volta à posição inicial. Professor, eu tenho capacidade de fazer o agachamento indo lá embaixo, pode fazer. Professor, já ouvi falar que não é bom. O que não é bom é sentir dores na região patelar, dores no joelho. Se você não sente dores no joelho, não tem problemas de articulação. Dores no quadril, você pode fazer. Por que não? Porque você não pode fazer o agachamento indo aqui embaixo e voltando? Você pode fazer, mas tem que ter sempre em mente que você não pode sentir dores. Nem na região lombar, nem na região patelar, que é o joelho, tá ok? E também lateral, colo do fêmur aqui, ó, essa lateral aqui, você também não pode sentir dores. Tem que fazer sem sentir dor nenhuma. Agora, o próximo exercício que nós iremos fazer, que é o sexto dessa dica... É o desenvolvimento desenvolvimento eu vou fazer de joelhos mas você não tem que fazer de joelhos você pode fazer sentado num banco é que eu sou alto e a câmera vai cortar o movimento vamos lá você vai ficar sentado no seu banco na sua cadeira onde você puder ou em pé vai fazer o seguinte ambos os braços dessa forma segurando os pesos e você só vai fazer a extensão dos braços o máximo que puder e volta à posição inicial, tentando trazer os cotovelos na lateral, tá? Tenta trazer aqui na lateral, trouxe e volta fazendo o um movimento. Trouxe a lateral e volta fazendo o um movimento. Esse exercício ele vai te ajudar muito a trabalhar os seus ombros e também melhorar a sua postura. Vamos para outro exercício agora, que é o seguinte. Nós iremos fazer a prancha abdominal, só que eu vou fazer a prancha abdominal com a extensão dos braços. Como assim? Prancha abdominal com a extensão dos braços. É o seguinte, é quando você fica na posição de quatro apoios, que é essa posição que eu estou aqui, o nome dela é posição de quatro apoios. Aí eu vou fazer a extensão da perna, que é esticar a perna, esticar a outra e ficar parado o máximo de tempo que eu puder nesta posição aqui. Só isso. Você ficando parado o máximo de tempo nesta posição, você vai trabalhar toda a musculatura interna, mais profunda do seu abdômen. Então essa dica aqui são exercícios assim que realmente eles surtem resultados a médio prazo. Claro, aliado sempre é uma dieta, você vai conseguir ter esse resultado. O próximo exercício dessa nossa lista, o oitavo exercício, é a escalada em pé. Professor, como é que é essa escalada em pé? É o seguinte, tendo uma parede aí na sua... Casa, na sua academia, você vai colocar ambas as mãos na parede dessa forma, vai afastar, ficar mais afastado da parede e vai posicionar o seu joelho, jogando o seu joelho à frente, como se você quisesse dar uma joelhada na parede. E vai fazer só esse movimento, como se quisesse dar uma joelhada na parede. Mas tome cuidado, que você tem que estar distante da parede para poder fazer esse exercício. Esse exercício ele vai trabalhar a parte inferior do seu abdômen. Olha só, essa lista, essa sequência é uma sequência para você fazer em casa ou na academia e surtir resultados de verdade. Então, se você está gostando, se você está curtindo esse passo a passo com a maior tranquilidade possível que eu possa ter para poder trazer informações de verdade para vocês, Dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com aqueles seus amigos, suas amigas que gostam de fazer exercícios em casa, mas não tem essa é, possibilidade de ter um profissional da área de educação física esmiuçando cada exercício, explicando cada exercício. Vamos lá! O nono exercício que eu vou explicar na dica é o agachamento sumô. O agachamento sumô serve para trabalhar não só as suas coxas, também interno de coxas e glúteos posterior de coxa também que é a parte de trás como é que é feito o agachamento sumô você vai abrir a sua perna o máximo que você puder tá abriu a sua perna o máximo que puder e você vai fazer esse movimento aqui ó agachar e voltar à posição inicial você pode colocar sua mãozinha assim entrelaçar os seus dedos não tem problema agachou e volta à posição inicial. Mais uma vez, agachou e volta à posição inicial. Na hora você vai sentir a musculatura interna da sua coxa já sendo trabalhado. E aí esse exercício é tiro e queda, é resultado garantido. Gostou desse? Vamos para o um próximo, vamos trabalhar a barriga? Só que agora eu vou trabalhar o abdominal é, deitado no chão. Fizemos aquele em pé, agora eu vou trabalhar um deitado no solo com um grau de dificuldade maior para aquelas pessoas que queiram fazer o exercício com um grau maior de dificuldade. Deixa eu chegar para cá minhas coisas, que assim fica mais tranquilo, a bola não vai nos atrapalhar e aí eu vou poder fazer. Então você vai deitar, Ó, deitou, pronto, dessa forma, deitou no chão, ambas as mãos você vai deixar nas laterais do seu corpo vai fazer a extensão da sua perna esticada o calcanhar tem que estar em contato com o solo então você deixa o calcanhar aí em contato com o solo pronto agora o que que você vai fazer você vai elevar ambas as pernas estendidas e voltar à posição inicial Eleva ambas as pernas e volta à posição inicial. Esse exercício vai trabalhar bem a parte inferior do seu abdômen. Mas, ô professor, quantas repetições eu vou fazer? Olha só, gente. Vocês têm que ficar atentos a não se preocupar com o número de repetições mas sim se preocupar em sentir o movimento, em sentir o exercício. Olha quantos exercícios eu estou trazendo aqui para vocês, para vocês trabalharem em casa ou na academia, mas nós não estamos preocupados com o número de repetições. Nós estamos preocupados sim que você consiga ter resultados. Então, a minha preocupação não é repetição, é resultado. O próximo exercício... Que nós iremos fazer é o tríceps essa parte de trás aqui do braço que muitas de vocês falam que é o famoso tchauzinho aí fica balançando essa parte estica o braço assim aí fica balançando então nós vamos resolver esse probleminha com um exercício muito simples de se fazer presta atenção você vai deitar mais uma vez deitou, vai pegar o peso vamos imaginar que você pegue sua garrafinha pet assim tá? Uma em cada mão. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai dobrar os seus braços, antebraços, vai dobrar, chegar bem próximo aqui à sua cabeça e vai fazer a extensão do braço. Vai dobrar o braço bem próximo da sua cabeça e vai fazer a extensão. Observe que eu não deixo o meu cotovelo ele ir nem lá atrás, e nem aqui à frente. O cotovelo, quando você flexionar, quando você dobrar, ele tem que estar apontado para o teto. Então, o cotovelo tem que estar apontado para o teto, tá ok? Fez esse movimento, fez a extensão, fez o movimento e fez a extensão, que é para você conseguir extrair o máximo deste exercício. Vamos ao próximo? O próximo exercício que nós iremos fazer é o crucifixo em pé. Crucifixo em pé é o seguinte, preste atenção, você vai contrair o seu abdômen, contrai seu abdômen, abra suas pernas à largura dos seus ombros, vai fazer a extensão dos seus braços lá atrás, vai vir à frente, espremer o seu peitoral, faz assim, espremendo o seu peitoral, abre, espreme seu peitoral, abre. Espreme seu peitoral, abre. Esse exercício ele vai trabalhar bem a musculatura dos seus peitorais. Claro, professor, eu uso silicone, eu não posso fazer esse movimento. Você não vai fazer. É simples. Não tem muito o que... Ah, mas eu vou deixar de malhar. Não, tem outras formas de se fazer outros exercícios para te auxiliar. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui a mais um. Esse agora é o polichinelo esse é o polichinelo modificado para quem é iniciante não pode fazer aquele tradicional polichinelo de ficar pulando preste atenção que ele é muito fácil de se fazer você vai juntar ambas as pernas assim deixando as pernas mais estreitas do que a largura do seu quadril você vai fazer o seguinte quando você abrir a perna direita, você vai elevar ambos os braços. Fechou a perna direita, fechou ambos os braços. Abriu a perna esquerda, elevou ambos os braços. Fechou a perna esquerda... Abaixou ambos os braços. E aí você pode ó, aumentar a velocidade. Esse daqui é o polichinelo modificado para as pessoas que não podem pular. Por que eu falo isso? Porque muitas das pessoas elas estão com sobrepeso. E é comum ver na academia pessoas que são bem cheinhas, bem cheinhas, fazendo exercícios de salto. Isso vai a médio prazo danificar os seus joelhos aí você vai ficar sentindo dores no joelho você não vai saber o porquê você está sentindo dores no joelho mas é porque você está fazendo treinamentos de salto para chegar à etapa de se fazer treinamento de saltos primeiro você tem que ter um fortalecimento das suas coxas se você não tiver o fortalecimento das suas coxas é batata você vai ter problemas nos seus joelhos. Médio e longo prazo, se você continuar fazendo sem fortalecer, isso não é só para os cheinhos não, os magrinhos também, tá bom? Então não vai pensando que só porque você é magrinho, ah, então eu posso pular à vontade, não. Fortalecimento de coxas. Se você não fizer fortalecimento de coxas, vai ter problemas sim. Ponto. Vamos a mais um aqui da nossa décima 14. A, a décima quarta, décima 14 foi boa, né? Décima quarta, vamos fazer o seguinte. Décima quarta eu vou fazer a passada. A passada é a mistura do afundo com a passada. Então, preste atenção, a passada é o seguinte, como se você fosse dar um passo à frente e agora você faz o afundo. Volta à posição inicial, dá um passo à frente e você faz o afundo. E assim sucessivamente. Você vai fazer sempre um passo à frente, afundo, um passo à frente, afundo. Professor, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Não, não tem quantas vezes você tenha que fazer ou não fazer. Primeiro que você tem que respeitar os seus limites. Eu posso falar aqui que você tem que fazer x vezes e você não consegue, ou eu posso falar que você tem que fazer y vezes e você passa. Então você tem que respeitar os seus limites, ter um, um espaço para que você possa fazer esse exercício que você vai tonificar muito as suas coxas. Gostou? Demais essa. Vamos embora. Décima quinta posição posterior de coxa. Posterior de coxa é a parte de trás aqui da tua coxa. Como é que vamos trabalhar a parte de trás? Fácil, fácil, sem pensar muito. Mãozinha na parede, ou na cadeira, ou em cima de uma mesa, atrás do sofá, vai colocar a outra mão assim, na linha da cintura, e só vai fazer esse movimento. Colocar o pé um pouquinho atrás, dessa forma, o joelho sempre mantendo ele afastado da perna que está com a mão na parede então essa perna aqui a mão está na parede a mesmo mesmo lado que está com a mão na parede fica a perna estendida esticada a outra vai ficar atrás e você vai fazer só esse movimento aqui ó 1 2 3 4 5 exemplo aí você chegou o número que você conseguiu fazer vai virar para o lado oposto vai fazer a mesma coisa colocar a mãozinha e vai 1, um, 2, três, quatro, cinco. Esse exercício ele vai te ajudar muito, muito a trabalhar a parte de trás. Só esse pouquinho aqui você já deve estar tá sentindo aí a parte de trás das suas coxas sendo trabalhado. Vamos lá. Vamos a outro exercício aqui, que é o número 16, que é o seguinte. Preste atenção. Esse exercício a gente vai fazer assim. Ó. Pés... Bem estreitos, vai abrir a perna, tocar ambas as mãos no chão, volta à posição inicial, fecha a perna. Abriu para o mesmo lado, tocou, voltou à posição inicial. Fez X vezes para o lado direito, vai fazer. Y vezes para o lado esquerdo. Então eu vou abrir a perna, tocar no chão, voltar à posição inicial. Abrir a perna, tocar no chão e voltar à posição inicial. São exercícios simples, básicos, mas são exercícios que trazem resultados reais. Exercícios que você realmente vai falar assim: professor, eu comecei a fazer, saiu é, 20, 30 repetições para o lado direito, fiz 20, 30 repetições para o lado esquerdo. Tô sentindo toda a musculatura, é isso que eu quero que você vá lá embaixo nos comentários colocar. Vamos a 17, o número 17 é o seguinte, preste atenção, elevação à frente de ombro, então você vai ficar com ambos os braços assim, pode pegar o seu pezinho, vai segurar com as palmas das mãos voltada para as suas coxas, você vai segurar o pezinho e vai elevar o braço à frente e vai voltar eleva o braço à frente e volta sempre mantendo a postura peitoral à frente contrai o abdômen sobe e desce sobe e desce sobe e desce fazendo esse movimento você vai conseguir ter resultados satisfatórios para os ombros, não ficar aquele ombro pontudo feio, vai ficar um ombro bem bonito. E para finalizar, vamos fazer um exercício de glúteo e também de coxas, que é o agachamento na parede. É o é exercício que nós vamos trabalhar bem as nossas coxas, nosso posterior de coxas, que é a parte de trás, bumbum. Bum, vamos trabalhar tudo isso com um único exercício muito fácil de se fazer. Basta ter uma parede em casa. Você vai fazer o seguinte, olha, você vai encostar assim na sua parede. Encostou, coloca as costas todinha e a cabeça também. Não deixe a cabeça ficar apontada para frente. Colocou a cabeça. E os braços, professor, onde é que eu coloco meus braços? Os braços você tem que apoiar aqui em cima, só não quero ninguém com a mãozinha aqui apoiando nas pernas. Segura, tenta fazer um ângulo de 90 como se você estivesse sentado realmente em uma cadeira, o máximo de tempo que você puder. Esse exercício ele vai estimular as suas pernas, que é a parte de baixo, as suas coxas, a parte de cima, interno de coxa, externo de coxa e a parte de baixo das suas coxas, além de trabalhar também os seus glúteos. E além de tudo isso vai trabalhar abdômen. E aí você vai ficando aqui nessa posição o máximo de tempo que você puder para ganhar resistência, esse exercício vai te dar muita resistência, muita resistência, então segura o máximo que você puder, a perna vai doer, vai queimar, vai arder, não tem problema, segura o máximo que puder, que é para você endurecer bem essas coxas. Sentiu a pressão? Gostou desse passo a passo de cada exercício? Isso aqui é uma ficha de treinamento completa que eu passo para os meus alunos presenciais Olha quanta coisa eu trouxe para vocês nesse vídeo. É simples, basta você fazer agora o seguinte. Professor, tudo isso que você explicou eu vou colocar em prática, mas eu preciso emagrecer. Aí você vai lá embaixo na descrição desse vídeo, tem o meu programa de um ano de treinamento com cardápio nutricional feito pelo nutricionista, na verdade, o nosso nutricionista ele separou 12 cardápios divididos pelos dias da semana para você colocar em prática e ter resultados reais. Vai lá embaixo na descrição desse vídeo ou nos comentários que você vai conseguir acessar e depois você me fala o que que você achou se você conseguiu fazer qual a sua cidade qual o seu país quero mandar um beijo para todos vocês que me assistem de fora muito obrigado pelo carinho e a galera aqui do Brasil tamo juntos quero ver vocês bombando quero ver vocês marcando lá ó hashtag ou não minto nem vou botar hashtag vamos botar arroba Arroba, que é aquele, arroba, Emídeo SRJ arroba Emílio SRJ, ou então pode botar a hashtag, né, que é o Jogo da Velha, emídio SRJ, que aí eu jogo nas redes sociais e aí eu vou achar vocês e, consequentemente, nós vamos trocar muitas informações. Muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se, se puder se tornar membro para ajudar ainda mais, esse projeto vai ser de grande valia. Até nosso próximo encontro.